E aí, gente, eu todos muito bem-vindos. É o Bigodonari, cara. Hoje eu tô feliz porque é início de temporada, ou seja, nós temos que abrir um baúzinho muito delícia, que é o baúzinho da estratégia, aquele baúzinho que você tem a opção de escolher as cartas. Mano, eu já vou adiantar pra vocês, já fiz esse vídeo, mas eu perdi a minha facecam e eu só tenho a gameplay. Então, assim, não vai ser em tempo real. Eu vou deixar rolando aqui do lado a minha abertura, né? Não veio muita coisa boa, mas veio uma carta que eu queria muito. Muito, muito, muito, eu vou estar deixando aqui rolando aqui no lado E por enquanto eu vou falando algumas coisas com vocês que eu queria falar Primeira coisa de todas é se você não me segue ainda no Instagram, cara É @jvv. Eu me segue lá que eu tô postando muita, muita coisa da hora por lá, beleza? E sabe aí, até futuramente rola alguns sorteios de gift card Então já se adianta, me segue lá, @jvv. eu vou deixar aqui na descrição e também aqui embaixo Agora falando sobre a temporada passada, dando alguns comentários breve Mano, eu gostei pra caramba da temporada, eu consegui bater o meu recorde de troféus Mas... Também tem um porém, eu não joguei tanto Clash Royale assim, era pra eu ter jogado muito mais Mas essa correria de mudança, de casa, de vida, de tudo Fez com que eu não subisse tanto o troféu assim que eu não me dedicasse tanto pro jogo Mas essa temporada agora, mano, vai ser diferente, o negócio vai ser doido A gente vai subir troféu pra caramba e quem sabe aí com esse novo deck Que o Flakes que a galera me passou, a gente consiga um deck de gole a gente consiga pegar, né, Desafiante 2 Eu vou me dedicar bastante nessa nova temporada Quero que todos vocês aí me desejem sorte, porque essa temporada... Promete Bora aqui pro Clash é o Seguinte O deck que eu tô usando É o deck de Golem Double Prince E a variação Não é a variação com o executor O pessoal pediu pra mim usar Mas sei lá Eu me dou bem com a variação com Baby Dragon Eu tô curtindo pra caramba esse deck E se você tem essas cartas aqui num bom nível testa também que eu tenho certeza que você vai subir muito troféu Chega de enrolação antes de procurar a partida Já desce aqui embaixo, deixa o seu like E também se inscreva no canal se você aí não for inscrito ainda, beleza? Beleza, então galera, puxei a primeira partida Que nós vamos estar jogando contra um cara Nível 13 Hã? Ah? Eu não tô entendendo isso, não. mano, não pode ser verdade, mano Primeira vez na vida que eu pego um cara nível 13 Caraca, esse jogo é muito desbalanceado Vocês estão vendo, eu sou nível 11, o cara é nível 13 Vocês sabem quanto tempo demora pra chegar no nível 13, cara É muita coisa Beleza, o cara atacou o dragão infernal dele, também nível 3 Mano, é... É sério, se eu conseguir ganhar desse cara aqui, vai ser um, um milagre. Ou o cara é muito noob, ou eu tô jogando bem. Mas beleza, por enquanto nós estamos conseguindo ir bem aqui. Né, Conseguimos counterar bem tudo que ele tacou A gente vai conseguir matar o Espírito de Fogo E a Princesinha dele é nível 3 Vamos ter que matar essa filha do Maego aqui Porque Princesinha é nível 3 batendo na torre Eu não quero Beleza, o príncipe vai bater ele na fornada dele, fornada dele Se a gente conseguir dar um hit, um hit, um hit, um hit, um hit, um hit Um hit, beleza, cara Ó, tamo indo bem de começo do jogo O cara é muito doido Esse nível 13 aqui vai sofrer na minha mão Beleza, vamos puxar com um tornadão aqui Será que pega? Será que pega? Ah, vai pegar vai... Não pegou, caramba, mano Eu jurei que ia ter pego ali o, o Goblinzinho fez assim com a vaquinha, mas não foi Caramba Ah, beleza, tudo certo O cara também tacou meio, meio estranho aquele barril, né? Tacou errado Não sei se a intenção dele era atacar daquele jeito Em vez que a gente taca errado o barril, não é mesmo? Só que tacou o barril errado uma vez na vida Vai me entender Beleza Vamos começar aqui com o Príncipe das Trevas de trás Tranquilo essa princesinha dele, mano, é uma princesinha chata E já vamos tacar o nosso golem aqui atrás Porque agora ele ratiou mano Agora ele ratiou esses morceguinhos aí não precisavam Se a gente conseguir... Mano do céu, ele tá lascado, lascado Nível 13, ai Vai chorar, mano, vai chorar aqui com, com o bigodão nível 11, entendeu? Ó, o cara tacou o Dragão Infernal Vamos fazer o seguinte, vamos matar o Dragão Infernal aqui, ó Com o nosso Meguinha Servinho, Entendeu? Bora atacar o Príncipe das Trevas aqui, Double Príncipe na parada, vamos pujar tudo com um Tornadão, mano E agora vai ser o nosso momento, ser o momento de brilhar nessa arena, entendeu? Quero o vento parar nível 13, quero o vento parar isso, mano do céu, olha isso Levamos a torre dele, agora é só aguentar porque falta 27 segundos, beleza, calma aí, calma aí, calma aí Vamos partir pra três coroas pra esse cara, mano, porque esse cara tá rateando, mano Rateando, mano Olha o príncipe batendo Mais uma, príncipe Mais uma Ai, mano Ai, mano, Ai, levão, mano Só tocar tá um zapzinho ali já era, cara Só tocar tá um zapzinho ali já era, mano Ai, chora Nível 13, mano Conseguimos ganhar Com esse de temporada Nós tá como, mano Tá ganhando até de nível 13 nesse negócio Eu tô feliz demais, mano Do céu Primeira vez na vida Que eu jogo com alguém Nível 13, e ainda ganho, mano Caramba, esse cara Ele deve ser muito noob, né? não Ele é noob, porque o cara é, mano Pra chegar no nível 13, o cara tem que ter um bom Tempo de jogo, ah, não um bom tempo de jogo Se o cara for, tipo, mega hiper gemado, Mas ele tinha as lendárias nível 13, até não entendi Tanto, mas enfim, conseguimos Ganhar dele, ufa, mano, que... Sufoco Bora puxar mais uma partida aqui Beleza, estamos jogando contra o Beto É sério, eu já mereço o like de vocês ter ganhado contra um cara nível 13 Agora estamos jogando aqui contra um cara nível 11, normalzão Mesmo nível que eu, então tá mais um tá negócio agora Pelo menos vai estar tá mais, mais tranquilo Eu espero, né? Vamos começar aqui com o nosso Príncipe das Trevas Beleza, eu odeio quando não começa com um coletor de elixir na mão Mas tá valendo Vamos ver, tacar os um zapzinho aqui no esse negócio pra não matar o meu príncipe E vamos ver o que ele vai atacar, atacou ali Beleza, cara, defendeu bem Defendeu bem, é isso aí Agora vamos fazer de tudo pra ciclar e pegar o nosso Coletor e botar o nosso coletorzito Na arena, ele é bom na arena Porque ele vai fazer o que? Ele vai nos dar elixir E nos dando elixir Vai ser bom pra gente, não é mesmo? Beleza, a gente não vai tomar tanto dano aqui Não consegui colocar o elixir, o coletor de elixir na arena Mas pelo menos não perdemos a torre Então tá valendo, não perdemos a torre Então tá valendo, agora vai ser a hora de nós colocarmos nosso coletor Esse cara foi muito, muito ao extremo de tanso agora Tá cá, o, o, o bebê dragão é meio louco Ele vira, desvira, é sério <risos> Mas tranquilo, por enquanto tá de boa aqui Contra o Beto, Beto, parece um tio meu, Beto, tranquilo Ah, o cara é gigantão, gigantão tenebroso Eu vou atacar o meu gorem aqui em direção ao gigante dele Eu não sei se isso é certo Depois alguém me explica aí se tá certo ou não tá certo Eu não me lembro, o Flix me deu essa dica, mas eu esqueci do que eu deveria fazer Mas tranquilo, vamos tacar aqui O lance é não, não, não desistir da parada Bora atacar o Baby Dragon é, o cara tá, tá querendo matar o meu coletor Não mata o meu coletor, bicho Ô, oh, bicho O cara deu muito dano agora É, eu acho que não tá certo não, galera <risos> Eu acho que o certo não era isso Mas se o cara não conseguir parar isso aqui agora, vai ser bom Se o cara não conseguir parar isso aqui, taca servinhos, taca servinhos Taca servinhos, taca servinhos, beleza Exército queridos aqui, zapzinho Beleza, levamos a primeira torre dele Tá tranquilo, tá de boa por enquanto o... Nossa, mano, pelo amor de Deus Ele tacou Nossa, é sério Será que nós partimos para três coroas, mano? Eu tô pensando em partir para três coroas porque eu, eu, eu gostei do negócio. Eu gostei de ver o que a gente fez aqui. Beleza, beleza, beleza, beleza pura. Tacou bola de fogo ali. Não sei se ele fez tão bem. Vou fazer o seguinte. Eu nem vou gastar porque essa torre é praticamente dele já. É, essa torre é dele já. Mas a gente vai embalar aqui para umas três coroinhas. isso vai ser bom. É, pelo menos eu espero que seja bom, né? É, e, mano, vamos com tudo. Já aqui, degolem na frente... Quero ver esse cara parar tudo isso aqui Beleza, tacou ali, já tá com isso aqui aqui E já tá com isso aqui aqui, Baby Dragon Baby Dragon, eu... Baby Dragon, eu tô contando com você, Baby Dragon Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus A gente conseguiu dar bastante dano lá na torre dele E a partida acabou e eu ganhei Mano, eu nem tinha visto que eu tinha ganhado <risos> 35 de vida, minha torre Eu não tinha visto que eu tinha ganhado essa partida Caraca, mano É de algumas pessoas estranham a troca de roupa Mano, é que eu perdi alguns arquivos do vídeo Eu só consegui recuperar a parte da gameplay Eu peço desculpa pra vocês, mas Enfim, tô muito feliz que a gente conseguiu ganhar de um nível 13 aí, pela primeira vez Eu joguei com um nível 13 aqui no Clash Royale, até porque Na faixa dos 4 mil troféus, é meio Difícil encontrar um cara assim, né Que vai ser nível 13, mano, tem que ter bastante Tempo de jogo, ou ser gemado Para um caramba e, e foi isso que aconteceu, conseguimos ganhar De 3 coroas ainda, me senti orgulhoso Me senti feliz, porque o deck Tá funcionando bem demais, ainda consegui Abriu o baú da estratégia, coisa que eu também fiquei feliz Mas não tanto, porque eu queria uma lendáriazinha, Mas eu sei que eu não consegui dar um troféu Mas essa temporada vai ser diferente, porque a gente vai tentar ir conseguir Liga 2 2 Antes de terminar o vídeo, queria pedir pra você que ainda não me segue no Instagram É arroba jvfeio, me segue lá, mano Que futuramente, quem sabe, a gente faça sorteios ainda Se o número crescer no Instagram, com certeza eu vou fazer Então me segue lá, já adianta É arroba jvfeio, vou deixar aqui embaixo Ou na descrição do vídeo Me segue lá E antes de sair do vídeo, já desce aqui embaixo deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito Porque eu sei que muita gente assiste os vídeos né, E não é inscrito, então se inscreve aqui embaixo Deixe seu like também pra colaborar É nóis, um beijo imenso no coração de cada um de vocês, e valeu!